Então, fala galera do City. Não estou gravando sem Facecam porque a, minha bat a bateria da minha câmera acabou no meio do episódio. Eu não sei, na verdade eu não sei se foi no meio, não sei onde é que ela acabou. Mas vocês vão ver a minha Facecam até um certo momento. Esse episódio foi bem da hora, mas foi bem estressante porque ficou dando bug no meu PC. Bom, eu não vou enrolar muito, então fiquem aí com a intro do episódio. Então, valeu, falou e fui, tchau. O Elevator Se você não dissesse eu não saberia que é um elevador O que eu tenho oh, Olha Olha o barulho do vento Nossa senhora Branco Não, queria entrar ó oh! Oh, tem um símbolo nórdico aqui ó Tô louco Isso aqui parece ser gelo Ok Eita Ah, tem uma nota Notas um, Abaixo da montanha Merda, merda, merda Quem encontrar meu cadáver Hã? Quem encontrar meu cadáver Não confie em ninguém e conte pra todo mundo eu não sou louco. Eu sei, eu sei. Só pessoas loucas dizem isso. Mas eu sou tão são quanto este mundo permite. Com uma câmera cheia de provas. Não chame isso de evangelho. Ah, Chame-o de paródia da razão. Deixe o mundo saber que é culpa de Murkoff. Enterrem esses bastardos com meu cadáver mutilado. Ok, mano. Oh, o Miles tá retardado, velho. Né? Wild Rider Project, com o um símbolo Nordic. é da copyrights aí, é o Só espero que o jogo não feche. Veja... Ah, documento. Nossa, outra documento. Ah, Acabamos de ler uma nota, não é um documento. Documentos. O Orgulho da Sabedoria. E... O jogo fica minimizando, hein? Do pessoal de registro do Dr. Wernick.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 Morim! Ok. Será que. Ok. Tá funcionando mais ou menos, né? Tá no choque. Tô salvando. Vai dar ruim. Nossa, não. lá, João. Que merda, Vamos com esse episódio ficar mais pistola do que assustado. Não dá pra ver isso aqui. Não. Se O barulho. Será? Não é possível que cada episódio de Outlast que eu gravo dá um erro diferente, velho. Será que não tem nada? documento. Meu Deus do céu, esse, esse episódio é full document. Documentos. Variante de autópsia. Projeto Rider. Relatório preliminar Minimizar o jogo. Relatório preliminar de autópsia MM1300921. Nota de formulário. Todos os materiais aqui devem ser transcritos e revisitados para adequá-los às exigências legais vinculadas dos registros de corporação Murkoff. Veja formulário 4083. Autor, Jennifer Rowland. Notas. Minha décima quarta autópsia de um paciente de Wallrider não mostra sinais de ter aceito a terapia dos anteriores. Houve ligeiros ganhos de migração celular e morfogênese, incluindo... incluindo efeitos parecidos ao hormônio de crescimento humano. Mas nada sugere a criação estável de um, de um exame independente e consciente. Estou muito cansada, duvido de minha opinião. Enviarei outra requisição para sair. O custo psicológico de usar esses pacientes tão fora de si e tão provocados é mais do que eu possa eu posso aguentar. Sugiro dar, men dar menos atenção às dilatadas teorias de um velho nazista e ir em direção do uso de um motor mecânico, mais simples mais simples baseada na principal proteína do ok definitivamente eu sugiro restrições químicas mais severas, a segurança de Murkoff matou o paciente 921 após ele ter sido sedado com tranquilizantes o suficiente para desmaiar um time inteiro de futebol, cara temo que a terapia hormonal esteja interagindo com nossas restrições químicas de uma maneira contraprodutiva Okay, ih, <sighs> Delivery Exit. A saída! Ok, a saída. Não Tá, bugando, Tá, não sei pra onde é que eu tenho que ir, tem muito lugar pra ir. E com certeza não. Não sei se é aquela sala lá atrás ele pra passar ou não. Ai! Ai, não dá pra entrar. Vai, corre. Eu nem sei quem ele tá me seguindo, velho. Eu acho que é o Ryder. Eu escutei o barulho dele. Ah, filho da mãe, mano. Cara que isso é. Ô oh, louco! Ô oh, louco! Stop! Não, Caraca, o Rider.. O Rider me ajudou de novo, velho! É a quinta a vez que o Rider me ajuda! Ah tá, é, notas notas a morte do soldado. Assim que você morre partido em pedaços desde o interior, vendo só sua... se escapou de um inferno Chris Walker. Ok, caraca, que, que nota estranha. Tá, por que, que ele virou pra cá? Quero vir pra cá. Aqui não dá pra fazer mais nada ainda. Né? Vai ficar assim pra cima. Assim. Aí, é assim. Eu não sei se eu zero o jogo hoje, tá? Talvez sim. Não é de certeza. Tá. Aqui eu já vi, mano. Não, não. A não ser que seja nesse computador aqui. Não, vai. Então só vamos. É porque. <risos> Que merda! Ah, tá aqui. Ué, eu acho que tem alguém. sou mais do que mas, de alguma forma, Billy. He takes care of me He may think I'm his certainly loves me, the poor idiot. Do you know what this symbol represents? It warns of a nano hazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Urkov discovered, in my research, a workaround. Turning the cells in the human body into nano factories. It's the natural function of cells to produce molecules. But through psychosomatic direction, we engine... ...got the precise molecules necessary. Mind over body. It was... ...foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him. Murder, Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him.